Primeiro que eles querem saber, uh. quem aqui é solteira? As duas, principalmente, gente. Vocês têm que Tá solteira, falar. Lu? Gente, essa menina é maravilhosa. Mano, ela é muito bonita. E ela sabe o é que é legal Não, Ela vai te mostrar score. Ela é linda e relaxa, só tem 10 pessoas tô aqui. Meio que tá? Não tem ninguém, só tem 10 tá pessoas. Meus bote. É, mano, a Luísa, ela é psicóloga, bonita gente boa. E essa aqui também está solteira. Eu é. falo, gente, vocês podem falar o que quiser, mas tem uma coisa na minha vida que é presente, é mulher bonita. Isso daqui tem de monte na minha vida. São Paulo mesmo? Quantos anos, quantos anos vocês têm? 26, 24. Aí, rapaziada, vamos ter que ir, né? Cadê os boys aí de mais 26 aqui?